E aí, pessoal? Tudo bem? Nessa aula nós vamos começar a entender a noção de calendário que utilizamos. E aqui nós temos um afresco de Rafael de Platão com o seu melhor estudante, o Aristóteles. E se você não sabe, esses dois, junto com o professor de Platão, que é o Sócrates, são considerados os pais da filosofia ocidental. Mas esse vídeo não é a respeito disso, tá? Como eu disse, esse é um vídeo a respeito de datas. De calendário, ou seja, vamos buscar formas diferentes de especificar datas ou mecanismos de datas. Mas, então, se você buscar o nascimento de Platão, você vai encontrar 428 ou 427, mas nós vamos considerar como se fosse o 428. Você vai ver algo escrito como 428AC ou, então, 428AEC. E a minha pergunta é: qual é a diferença entre esses dois? A resposta é que ambos estão se referindo ao mesmo ano na história, mas essas siglas representam coisas diferentes. AC é antes de Cristo. Então, toda vez que você ver esse AC, significa antes de Cristo. E, nesse caso, significa que é 428 anos antes do nascimento de Cristo. E C, significa antes da era comum. O A e o C, nesse caso, não representam mais antes de Cristo, né? Agora, o C serve para comum. E escrever desse modo tem uma certa intenção, ou seja, se escrevia desse modo para ter um cunho menos religioso. Mas, mesmo assim, ainda dá uma importância ao nascimento de Cristo, porque quando estamos dizendo era comum, estamos nos referindo à época após o nascimento. De Cristo, e você já vai ver num segundo que não está totalmente certa. Mas o que eu quero dizer é que ambos representam o mesmo sistema de datas. A diferença é que um não está se referindo diretamente a Cristo, enquanto esse está. E aqui nós também temos uma pintura de Cristóvão Colombo. E se você olhar nos livros de história, na sua primeira viagem, ele mostrou o Novo Mundo. E ele lutou em uma ilha em Bahamas. Mas o que eu estou interessado é que essa luta aconteceu em 1492, ou melhor dizendo, 1492. A.D. ou então 1492 é C. E de novo nós temos o mesmo ano com siglas diferentes. Um deles é um pouquinho mais religioso e o outro não. A.D. se refere a Anno Domini. Sim, é Ano com dois N porque é uma sigla do latim e significa o Ano do Senhor e um AD seria o ano em que Jesus Cristo nasceu. Então, toda vez que você ver AD, significa os anos desde que Jesus nasceu, ou seja, os anos foram iniciados a partir do nascimento de Jesus. Mas nós já vamos ver em alguns segundos que isso não está completamente certo. E EC significa era comum. E, de novo, essas duas coisas representam a mesma coisa: ou seja, 1400 1492, significa que são 1492 anos após o nascimento de Jesus, e que podemos chamar também de Era Comum. Mas aí vem algo interessante. Nós não temos certeza absoluta do dia em que Cristo nasceu, ou seja, Colombo não viajou há exatamente 1492 anos após o nascimento de Cristo. Muitos historiadores acabam colocando o nascimento de Cristo entre 7 e 2 AC ou AEC. Lembrando, AC é antes de Cristo e AEC é antes da Era Comum. E a morte de Cristo, alguns historiadores acreditam que aconteceu entre 30 e 36 AD ou EC. Lembrando que AD é Ano Domini e EC é Era Comum. Mas algumas pessoas Obviamente, não gostam do mecanismo de nomeação AC barra AD. Isso porque ele faz referência explicitamente a Cristo todos os anos. E isso faz com que Cristo seja a figura central de toda a história. Ou seja, eles falam que isso é muito cristão. Eles preferem um esquema menos cristão de nomeação. Eles usam AEC e EC. E mesmo que isso ainda seja superado, algumas pessoas Ainda dizem que essa era comum está se referindo ao nascimento de Cristo, e isso torna Cristo o ponto central de toda a história. Mas o ponto é que essas duas siglas é teologicamente difícil de se trocar. Isso porque é um ponto de referência, mas basicamente é só uma questão de siglas. E o ponto desse vídeo é que você entenda a diferença entre elas. E o que eu quero focar aqui é que não sabemos exatamente a data em que Cristo nasceu. Isso só é uma referência. E isso, provavelmente, não aconteceu no início de 1AD um ou 1EC. Um e essas duas coisas se referem à mesma direção do tempo. E, por fim, uma última coisa que eu quero comentar é que não existe o ano zero. Se você escolher qualquer uma dessas siglas, você vai ver que não existe um ano zero. Você começa a contar, teoricamente, a partir do de Cristo, que é o ano 1. Portanto, no ponto que, teoricamente, Cristo nasceu, a partir daquele ponto, você começa a contagem. E isso significa que o dia anterior é o 31 de dezembro do ano anterior, ou seja, aqui é o 1 de janeiro, ou 1 um AD ou EC. E um ano anterior significa que é 1 um AC ou um AEC. Portanto, não existe um ano zero nesse esquema. E, por fim, eu quero enfatizar uma última coisa. Esse aqui é o maior número que você tem quanto mais você for para trás no tempo, ou seja, 428 anos antes do nascimento teórico de Cristo. E se você quiser saber quantos anos se passaram entre o nascimento de Platão e a viagem de Colombo através do Atlântico, para encontrar o Novo Mundo, aqui você pensa o seguinte, nós demoramos 428 anos para ir do nascimento de Platão até o nascimento teórico de Cristo. E existe outros 1.492 anos de espera até os navios de Colombo. Ou seja, 428 anos mais 1.492 anos que é a mesma coisa que 1920 anos. Ou seja, essa é a diferença entre o nascimento de Platão e as viagens de Colombo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!